Fala galera do meu canal, Leandro Fonseca aqui. É um prazer receber uma pessoa muito extraordinária hoje aqui para compartilhar conosco informação muito legal. Quero te apresentar essa pessoa, essa pessoa se chama Beto Carvalho, um jovem, um empreendedor um negócio global em vários países. E ele tem uma dica, uma sacada muito importante para você que está iniciando o seu modelo de negócio. José Roberto Carvalho, conhecido como Beto Carvalho. Fazer um trabalho extraordinário aí no Brasil, no nosso território, em vários países. Uh, Beto Carvalho, conta aí rapidamente a tua história, como é que você se, desenvolveu, esse, se envolveu nesse modelo de negócio, esse, esse modelo novo empreendedorismo em tempo parcial, que é uma coisa mágica, né? Você pode se desenvolver eh, as habilidades do, do empreendedorismo em tempo parcial. Eu conheci o marketing de relacionamento como qualquer pessoa, eu acredito que conhece, através de um amigo que me mostrou esse empreendimento. Na verdade, eu, eu desde sempre fui empreendedor, já tinha é, um negócio próprio antes, quando eu conheci o modelo do marketing de rede. E aí comecei a empreender em paralelo. É como todo mundo, eu acredito que começa, foi a maneira como eu comecei. Foi uma maneira muito simples, lendo os livros, ouvindo os áudios, e se conectando, mudando um pouco minha, minha, minha associação com pessoas que desejavam caminhar para esse mesmo objetivo que eu. Beto Carvalho, conta aí para as pessoas que querem iniciar esse modelo de negócio, como é que elas podem iniciar de uma maneira correta, adequada, para que a pessoa tenha um resultado, às vezes as pessoas é, querem um resultado muito rápido, como é que o é resultado é, é rápido, é médio, é a longo prazo, pode ser das três formas? Dica para começar, ler os livros recomendados pela sua linha ascendente escutar os áudios recomendados, assistir os vídeos recomendados e se associar, se associar nos eventos, nos treinamentos. É, essa é uma lei bíblica. diga me com quem andas e lhe direi quem é. Então você deve estar sendo influenciado positivamente o tempo inteiro por pessoas que realmente já estão onde você deseja chegar. Sobre ser rápido ou devagar, na verdade o marketing de relacionamento ele é mais rápido do que é, os negócios tradicionais, o que você leva de 30 a 50 anos para construir no negócio tradicional, você pode construir de 3 a 5 anos no marketing de relacionamento. Isso depende de pessoa para pessoa, na verdade não é o dinheiro que é o objetivo principal, mas sim o desenvolvimento pessoal, porque quando você se desenvolve pessoalmente, é, esse é o seu maior ativo, é você mesmo. Quando você se desenvolve pessoalmente, você, você pode conquistar o que você quiser em qualquer área da sua vida. Então, se eu puder dar uma dica, invista em você mesmo e se preocupe com o seu crescimento. Como diria Jim Rohn, trabalhe mais duro em você mesmo do que você trabalha em seu trabalho, porque vai ser consequência o dinheiro ou outros benefícios que você vai ter dentro desse mercado. Para quem está assistindo esse vídeo agora, e o que é a linha ascendente? Alguém que está aqui, está, não conhece o modelo de marketing de relacionamento, esse empreendedorismo em tempo parcial, e o que é a linha ascendente? Qual é a importância da linha ascendente? Linha ascendente são as pessoas que estão acima de você na organização, você pode chamá-los de upline também, a linha ascendente eu acredito que ela é fundamental para te mostrar o caminho, lembre-se, a linha ascendente ela não tem, seus uplines não tem obrigação de, de, de te ajudar a ter resultados. Mas é muito inteligente da parte deles e provavelmente eles vão fazer isso, eles vão sugerir uma série de atividades para você, eles vão te apoiar e, e eu acredito que você, é, pelo menos eu sempre segui tudo que eles falaram para eu fazer. É, eu acredito sim a importância de uma linha ascendente forte, de líderes é, com valores, com princípios, essa é a principal característica de uma linha ascendente forte, liderança com valores, com princípios, com caráter, com ética, porque o beabá do marketing de rede. Ela é o mesmo para qualquer organização, pra, pra em qualquer negócio. Porém, os valores, os princípios, as pessoas, elas não são as mesmas. Então, para mim, a minha linha ascendente sempre foi muito importante. É uma linha ascendente que eu sigo e seguirei para o resto da minha vida. Pessoas que eu me espelho, que são extremamente... É... Que me influenciam positivamente. Então, se eu puder te dar uma dica, escolha uma linha ascendente que, óbvio, sabe o que faz, que tem resultado, mas que principalmente tenha valores, tenha princípios, tenha caráter. Qual dica que você daria para uma pessoa que está desenvolvendo ou que quer desenvolver o um marketing de rede para usar? As redes sociais são importantes no marketing de rede, não são? Agregam valor? Que tipo de valor? Qual dica que você daria? Uma dica, assim, matadora, uma dica especial. No século 21, sem dúvida nenhuma, a as redes sociais são importantes, eu estou cada vez mais utilizando e vendo os benefícios, é, porém tome cuidado para não complicar muito, eu acredito muito que o simples é belo, Dentro do marketing de rede principalmente, simplifica. Seja simples e consistente para que você possa ser duplicado. Utilize da melhor maneira suas redes sociais. É, muitas pessoas, elas, ao se envolverem em uma empresa, as redes sociais delas é, é, se tornam a empresa, como se fosse um canal da empresa no Instagram daquela pessoa. Seja você mesmo, as pessoas não compram empresas nem produtos. Elas compram, é, elas não compram, se você quiser vender a empresa, vender o produto, clica aqui, cadastra agora. Isso não vai funcionar. Elas compram estilo de vida, elas compram pessoas. Então é isso que você tem que ser, o melhor você que você pode ser, de uma maneira sempre verdadeira e simples. Você esteve com o Beto Carvalho, um jovem realmente incrível, um empreendedor é, que com certeza tem muito para contribuir, tem contribuído muito para o nosso mercado, território brasileiro, não só no território brasileiro, mas no planeta todo. Muito então, obrigado. Se você curtiu, é, dá uma curtida aí, dá um likezinho, compartilha. Marca os seus amigos, deixa um comentário que com certeza o Beto e eu vou estar respondendo. tão obrigado. Valeu, Leandrão. Obrigado a você. Show de bola. Valeu, galera. Noha.